Olá! Hoje é dia de vlog e vou levar você para a gente conhecer um espaço muito legal que tem aqui no Rio, um espaço para deixar a gente assim, ó, linda e maravilhosa. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes. Olá! Acabei de chegar aqui no América Shopping e hoje eu vou passar uma tarde... Maravilhosa! Aqui ó, no ah, banco foi ferro! A gente vai falar tudo um o que a gente vai fazer aqui Então olha, meu cabelo está nessa situação já gente vocês vão ver como é que vai ficar Eu sou o sócio de Pé eu gente está aqui uma cliente maravilhosa Obrigada é. a um tom Mas elas são morena iluminada é. Morenda daqui a pouco ilustra é. Gente, que é. surpresa, hein? Aguardem! Caralho, os produtos utilizados da Svarkoff da linha Color Freeze que contém a inovadora tecnologia PH 4.5 Balance para uma cor mais duradoura o shampoo limpa suavemente o cabelo colorido e leva -o ao nível de PH 4.5 que ajuda a fixar no pigmento de cor, o condicionador é em spray é prático ajuda a fortalecer a estrutura capilar além de desembaraçar instantaneamente proporcionando cuidado instantâneo e brilho Olha! Olha! Maravilhoso! Esta é a criatura O que é a criatura? Arrançou! Ah, gente, olha que lindo! Morena iluminada! Amei! Resultado totalmente pronto Morena iluminada Eu amei o resultado Acho que deixou visual mais leste eu fiquei com uma cara assim mais saudável, sabe? Eu não fico com aquela cara assim de doente. Não sei, o que vocês acharam? e conta aí nos comentários. Fala aqui embaixo o que você achou da morena iluminada. Olha, se você gostou, aqui é a linda do Anford Fair. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. Olha, o Robert é incrível, gente. Vocês precisam Mãos assim divinas. Eu batei o olho e falou. E, nada. e olha, eu amei o resultado, tá lindo E se você gostou desse vlog, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e se você não é inscrito no canal tá Mulher na Q40, você se inscreve vem fazer parte do canal E olha, não deixa de se inscrever e clicar no botão vermelho, então se se aqui embaixo, tá? E vem fazer parte do canal Então é isso, uma tarde maravilhosa e uma transformação do jeitinho que eu queria um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Vou mostrar como ficou a morena iluminada. De dia, né? Porque agora tá claro e tal. E dá pra ver com mais luminosidade. Então, assim, eu não tô direto no sol. Mas já dá pra perceber que realmente deu abril, né? Deu uma iluminada realmente no visual. No vídeo agora você tá vendo alguma coisa mais... É, mais a caju, Mais em tons vermelhos. Mais algo involuntário. Ao vivo, dá pra perceber que ele está cor de mel, sabe? Então é uma cor que eu gostei muito. Fora esse tratamento das Sparkoff, que é uma coisa de novo. Meu cabelo tem a um brilho, um brilho, uma macia, olha, um cheirinho delicioso, um assim, burro sutil, mas muito bom. Amei, amei, amei o resultado. O que vocês acharam? Gostaram?